Só verificar que isto tem o Wi-Fi. É, sim, ok. Uh, então, bom dia. Uh, este trabalho é o arquivoeconómico.pt. O meu nome é Nuno Bragança. Uh, e o Arquivo Económico organiza e apresenta a informação preservada pelo arquivo.pt sobre os preços relevantes ao consumidor desde o tempo do escudo português. O, o caráter intuitivo desta aplicação torna possível o acesso à informação por qualquer cidadão. Assim, o cidadão tem um áudio direto de ligação para a informação referida no arquivo .pt. Este é o layout do, do, da web app. É um website que pode ser consultado no telemóvel, no computador, no tablet, em, em qualquer dispositivo. Um, esta é a página inicial. Portanto, existem várias categorias, supermercado, transportes ou diversos. Em, uh, nos diversos apenas estão as telecomunicações até agora. Um, portanto, quando alguém seleciona, -se, por exemplo, o supermercado, pode selecionar o ano em que quer regressar, um, 2004, 2008, 2012 ou 2016, até agora. Um, em qualquer, em, em qualquer destes anos, uh, os supermercados normalmente são diferentes. Portanto, em 2004, o que eu fiz foi o, o Carrefour, que agora já não existe, mas que foi o primeiro supermercado a estar, no, um, a estar online, ou pelo menos a, a dizer os itens corretamente e sem estarem em imagens de folheto. Portanto permitido assim que eu recolha a informação diretamente e, uh, em relação ao campo do preço e em relação ao campo do nome. Uh, em 2008 e 2012 uh, a informação vem do continente e em 2016 vem do Jumbo, para tentar assim uh, engariar uma variedade de dados, não só de um supermercado, mas de vários. No total são cerca, portanto, 6 mais 11, mais 7, mais... 400, são cerca de uh, 23 mil, 24 mil produtos catalogados. Um, produtos que eu vou mostrar como se pode aceder à informação. Portanto, por exemplo, se quisermos regressar a 2008, clicamos aí, em 2008. Uh, temos as várias secções: a mercearia, bebidas, produtos frescos. Por exemplo, se quisermos ver qual era o preço do, de um certo vinho, uh, de um certo vinho clicamos em Bebidas e aqui podemos pesquisar, uh, por exemplo, o vinho tinto uh, e aparece os vários vinhos tintos que, nessa altura, pelo menos existiam, com o respectivo preço por litro. A partir daí podemos consultar o link direto no, no arquivo.pt. Uh, esse link direto leva-nos à página onde, uh, no arquivo.pt, está esta informação, portanto uh, o utilizador sai do, do projeto de Arquivo Económico e passa para o, o arquivo.pt. Um, este foi de longe o maior desafio que o projeto teve porque para cada um dos cerca de 20, 20, 24, 25 mil itens há um link direto para onde a informação está guardada. No, no arquivo, onde está referenciada como fonte. Para além de, uh, da categoria do supermercado, também existem os transportes. Em termos de transportes, um, estes são os mais antigos que eu consegui encontrar no arquivo, portanto pensei que fossem os mais uh, relevantes, para, assim como para cidadãos, mas também para investigadores. Portanto, existem, um, existe o site da CP, desde 1998, penso, uh, e existe o site do Metropolitano de Lisboa, desde cerca de 2000. E, e portanto, uh, para os comboios de Portugal é possível uh, uh, ver os preços das viagens, por exemplo, à Água Pendular, Intercidades, a Linha de Cascais, para uma tripulitã de Lisboa é possível ver o bilhete de passe anual, o bilhete simples, uh, e assim. Em termos de, de telecomunicações, o, uh, em termos da, da categoria de diversos existem as telecomunicações, aí é possível ver os... Um, os estas chamadas como era depois estas mensagens desde cerca de 1998-1999, penso. Uh, portanto, eu tentei fazer este projeto para que seja acessível tanto para o cidadão comum como para os investigadores. Uh, portanto, para o cidadão comum, eu pelo menos sempre ouvi os meus pais e meus avós a dizerem que uh, a a se dos preços de, de, de depois do euro, por exemplo, isso pode ser uma cidadã comum a dizer, uau, uh, wow, hoje em dia custa 23 euros para ir de Lisboa a Coimbra, que no tempo do escudo era muito mais económico. Uh, mas esta cidadã tem acesso à internet, é, é muito tecnológica e pode ir ao acesso ao, ao arquivoeconómico.pt em qualquer dispositivo e assim consulta o preço de hoje. Portanto, esta cidadã vai a arquivoeconómico.pt transportes, seleciona CP com de Portugal, seleciona viajar por Portugal, alfa de intercidades, e aqui consegue ver que em 2001, que era quando existe informação sobre o Alta pendular de Lisboa Coimbra, acho que antes até não existia, um, portanto em 2001 custava 2.800 escudos. Uh, a partir daqui é possível uh, é possível comparar estes preços, indo à, à calculadora do Instituto Nacional de Estatísticas, que momento inicial 1998, momento final 2019, em escudos 2.800 e, e aqui vemos 2.800 escudos hoje com a inflação seria aproximadamente, aproximadamente 20 euros e 68 escudos, ou seja, não é um preço totalmente diferente do que, do que se paga agora. Um, para além disso, uh, em termos de caráter científico, o cálculo, um, os investigadores podem usar esta ferramenta para calcular a inflação mesmo uh, e assim complementar os dados do INE. Portanto, é possível ver como evoluiu os preços, um, os, os preços ao longo do ano e, e assim calcular qual é que foi a diferença e uh, o índice do preço do consumidor, que é assim que o INE calcula a inflação. Uh, é, possível, uh, é possível ver como evolui o custo de, de uma determinada matéria-prima, caso haja um projeto, um, uh, por exemplo, um, um projeto de investigação sobre, uh, sobre qualquer coisa, sobre uh, o arroz sobre a massa, sei Sobre qualquer produto é possível ver como esse produto evoluiu e assim complementar esse projeto. Um, ou sobre os transportes, por exemplo, como o preço dos transportes evoluiu, um, E para além dos preços, também é possível consultar a variedade dos produtos que existiam, consultando assim a fonte do, do, as, as fontes diretas que existem para o arquivo .t. Por exemplo, é possível ver, um, temos de dietas específicas sem glúten, vegetariana, ver quantos produtos existiam antes. E isso é possível porque no final de, de cada tabela eu incluo um, este, esta parte para os investigadores, que se quiserem podem descarregar a lista completa um, em formato Excel e assim conseguem ver detalhadamente um, a informação e os mais de 25 mil artigos. Uh, em termos de futuro de projetos, eu gostava de, de claro, continuar com este projeto, especialmente com estatísticas detalhadas, que eu, eu atualmente incluo em fase experimental, um, em 2008, para, um, para a secção da, da mercearia. Uh, estas estatísticas detalhadas, posso mostrar outra vez no Google Chrome, portanto estas estatísticas detalhadas mostram Existem três campos aqui e essencialmente mostram a diferença direta entre o preço de antigamente e agora. E também uh, o que eu acho muito interessante é a, a porcentagem do salário que corresponde, por exemplo, a um quilo de Sparget hoje e a porcentagem de salário que correspondia a um quilo de antes, tendo em conta o salário médio dos portugueses segundo o Ministério do Trabalho, segundo os dados que, que são levados a partir do Ministério do Trabalho. Portanto, isto aqui está em fase experimental porque ah, é preciso mesmo uma averiguação ah, pessoal para cada um destes itens, para conseguir fazer estes cálculos, porque alguns destes itens, por exemplo, os supermercados, ah, às vezes a informação não estava clara ou a informação estava muito incorreta, por exemplo, metiam ah, 150€ euros como 1,50€ ah, um, um ou coisas assim. Portanto, uh, é preciso ver manualmente se está tudo bem. Uh, e também se for um dos contemplados com o Prémio e que gostava de poder contribuir com os cursos do servidor e, e do domínio.pt, da renovação. E também para uh, se cibersegurança, segurança, pois uh, eu todos os dias consigo ver que recebo uh, ataques informáticos à base de dados, uh, a tentar e fazer login, por isso, eu restringi o website apenas a Portugal, porque não sei muito bem as consequências de ter isto aberto para todo o mundo. Um, e sim, era isso que eu gostava de fazer em relação ao futuro do projeto. E pronto, uh, esta foi a minha apresentação e agora tenho todo o gosto em receber as vossas perguntas.